Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e eu já vou trazer aqui mais uma leitura para o signo de Libra. Então vamos lá. Questionamento, vamos complementar. E também uma mensagem do oraco. Sensibilidade. E vamos arrumar. Libra, você anda se perguntando do porquê desse caos, dessas coisas que se rompem do nada, alterando tudo. Mas é desse desconstruir que o novo se faz. Quando você solta o que não tem como controlar, é que as coisas andam e você enxerga novas oportunidades se manifestando na sua vida. Te ajudando a conseguir passar essa fase com força mental, força interior superando aí os desafios que antes pareciam inalterados. E nessa clareza, percebendo que você também pode ser feliz, merece ser feliz e tem tudo para ser feliz. Então, solta, esvazia o que traz negatividade, não permita dar oportunidade para os pensamentos limitadores. Porque é dessa destruição que vem a construção. Carta da sensibilidade. Reconheça a natureza das suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimentos. Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Olha só. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir sua energia. Purifica as emoções, seguindo com liberdade da existência maior, através da gratidão por cada fase. Tá bom? Gratidão.